Convido a refletir comigo sobre o papel das emoções na construção da nossa realidade. Então as emoções são é, o fruto das experiências que nós vivemos, são o fruto químico da experiência que nós vivemos e que nos leva a programar é, o software do nosso cérebro e do nosso corpo de forma que a gente... É, Pode passar a vida condicionado, pode passar a vida habituado, né? pode passar a vida viciado em determinadas emoções. Né? A grande questão é que você pode ter emoções maravilhosas, o amor, né? despertar alegria, né? paz interior, enfim, compaixão. É, sentimento de bondade, né? de, de, de caridade, enfim, você tem muitas perspectivas que elevam a nossa vibração. Não é? No entanto, o que mais emperra a vida das pessoas são as emoções destrutivas, é exatamente a raiva, o ódio, a inveja, é, o sofrimento, né? a competitividade é, desequilibrada, é, enfim, a vergonha, né? o medo. Não é? E isso... À medida que você repete e se acostuma, passa a ser um traço da sua personalidade. Então, eu convido você a observar os padrões que se repetem, os padrões autodestrutivos, porque gente, a quantidade de pessoas se suicidando cresce a cada dia. A quantidade de pessoas com depressão cresce a cada dia. A quantidade de pessoas com ansiedade, com autismo, enfim, as doenças crônicas autoimunes estão virando uma verdadeira praga na humanidade. Isso mostra exatamente a nossa inabilidade de lidar com nós mesmos. Então, primeiro se coloca em primeiro lugar, né, na sua vida. Segundo, é, decida se auto-investigar, decida olhar para você, decida olhar para os padrões, né, para que você não seja uma pessoa que tem aquele comportamento de boiada, você vai para onde, onde a massa vai, a maioria das pessoas vão, então procure se informar, né? a gente vive hoje num mundo de muitas manipulações, se você não é uma pessoa informada, com profundidade, vá na raiz, cuidado para não passar à frente notícias falsas, o que eu recebo às vezes de notícias falsas, né? quando a pessoa me manda uma notícia, que eu desconfio, a primeira coisa que eu vou, eu vou pesquisar, eu não, não repasso uma notícia que eu não tenho certeza. E à medida que você vai se contaminando com notícias falsas, com vibrações baixas, né? com ódio, com vingança, com rancor, você vai perdendo o jogo da vida, né? o jogo da vida, nós estamos aqui para ganhar, mas só em vibrações que nos elevam como amor, a compaixão, a bondade, a coragem de mudar, a coragem de transformar, é que a sua vida pode fazer sentido. Então decida dar um sentido à sua vida, decida gerenciar melhor as suas emoções, decida se aprofundar né, em conhecimentos né, para que você seja uma pessoa que toma as decisões baseada na sua própria consciência, baseada no bem maior. No seu bem primeiramente, no bem dos outros, no bem da natureza. Conto com você nessa jornada quântica de transformação e evolução.